O no novo elevador foi instalado lá em cima na luminária. O módulo a apertar aqui. Tá vendo? Foi instalado esse botão aqui também. A parte porque não existia botão lá de interfones. E esse daqui é um comando ligado à placa deles que não tinha como acionar. Então vamos lá. trocou Tá me chamando. Pronto? Opa. Opa! é Teste final agora que eu coloquei a motoeira. Tá bom? Você tá testando qual aí da. Na... É o do correio aqui, é o novo. Tá o né? Isso, que tava parado. Tá, fica perfeito, tá dando o movimento. Tá, joia, já pode liberar ele então. Tá bom, valeu. Falou, um abraço. É isso aí, deu certo. Tá vendo? O pessoal chama a gente aqui de boa. Mais uma obra concluída. Mais um cliente satisfeito.